E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos tentar achar a área aproximada entre a curva x2 mais 1 e o eixo x. Entre x igual a 1 e x igual a 3, ou seja, essa área aqui. E vamos achar ela aproximada construindo quatro retângulos sobre a curva com a mesma largura. Então, deixe eu dividir a curva aqui em quatro retângulos, e esses retângulos têm a mesma base, que podemos chamar de delta x, e que pode ser calculado como. Essa distância percorrida, que pode ser calculada pegando esse 3 e subtraindo de 1, então, 3 menos 1, e como temos 4 retângulos, devemos dividir isso por 4. E com isso, se você resolver Δx e simplificar, você vai ter meio. Ou seja, cada pedacinho desse aqui vale meio. Então, aqui vai estar um meio. Isso porque nós pegamos uma unidade e somamos com meio, ficando com 1,5. E a mesma coisa acontece aqui. Se pegarmos 2 e somarmos com o meio, esse aqui vai ser o x igual a 2,5. Agora, como podemos determinar a altura desses retângulos? Eu vou usar a função avaliada no limite esquerdo para definir a altura, porque vai ficar mais fácil. E se você observar, esse aqui é o f de 1, e ele é a altura do nosso primeiro retângulo. De novo, no limite esquerdo, nós temos a altura do segundo retângulo, que é f de 1,5, ou seja, f de 1,5, é a altura desse retângulo. E se continuarmos pensando desse jeito, a altura desse retângulo vai ser f de 2, que é o retângulo que eu estou pintando em verde. E, por fim, o quarto retângulo tem a altura igual a f de 2,5. E, claro, em todos esses retângulos, eu estou considerando o limite esquerdo. Isso vai nos ajudar a calcular melhor a nossa área. E agora que entendemos isso, qual é essa área utilizando a soma de todos esses retângulos? Claro que a nossa área não vai ser exata, né? até porque nós estamos deixando de fora esse pedacinho, esse, esse aqui e esse aqui, mas nós vamos encontrar uma área aproximada. Mas se você utilizar infinitos retângulos, você vai determinar a área mais próxima da realidade. Ok, então, para encontrar a área aproximada, nós vamos somar a área dos quatro retângulos e a área do primeiro é f que é a altura do triângulo azul, vezes a base, que é delta x então, vezes Δx, e somamos isso com a área do segundo retângulo, então, mais f de 5, que é a altura desse retângulo, vezes Δx, que é a base, mais a área do segundo retângulo, que vai ser f de 2, vezes Δx, e somamos isso com a área do quarto retângulo, que tem f de 2,5 como altura e multiplicamos pela base que é delta x. E isso vai nos dar a área aproximada sob essa curva aqui. E calculando isso, nós vamos ter f de 1, que vai dar 1 ao quadrado mais 1, então 2 vezes o delta x, que é meio, mais f de 1.5 vezes delta x e f de 1,5 vai ser 1,5 ao quadrado mais 1, que vai dar 3,25 vezes meio mais f de 2 vezes delta x. Então calculando f de 2 nós vamos ter 2 ao quadrado mais 1, vai dar 5 vezes meio mais f de 2,5 vezes delta x. E calculando f de 2,5, nós vamos ter 2,5 ao quadrado mais 1, que vai dar 7,25 vezes 1 /2. E claro, isso vai ser igual à área aproximada. E, nessa parte, nós podemos colocar o meio em evidência, ficando com o meio, que multiplica 2, mais 3,25, mais 5, mais 7,25. Isso vai ser igual a meio, que multiplica isso aqui, e que, se resolvermos, vai ser igual a 17,5. E, se multiplicarmos isso, vamos ficar com 8,75. Então, a área aproximada é igual a 8,75 unidades de área. Ou seja, nós calculamos a soma das áreas desses retângulos, mas ainda está faltando esses pedaços aqui. Mas, como eu disse, é uma área aproximada. E na próxima aula, nós vamos tentar generalizar isso. Ou seja, nós vamos aprender a calcular a área dessa curva de uma função qualquer e de um número arbitrário de retângulos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!